É bom estar onde a mãe está. Que alegria, que bênção, na tarde deste sábado nos encontrarmos aqui no Santuário Nacional Casa da Mãe Aparecida para celebrarmos juntos a 13ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Neste ano, a romaria acontece num formato diferente. Devido à pandemia, também as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, não é possível reunir né, aquela grande multidão de homens aqui no Santuário Nacional. Mas a Romaria, este momento de fé, a celebração do movimento do Terço dos Homens, acontece através da rede aparecida de comunicação. Por isso, tantos nós que aqui estamos, como você em sua casa, sua família, vamos todos juntos nos unir em oração testemunhar a nossa devoção e poder assim fortalecer esta bonita missão que o terço dos homens tem de evangelizar, de santificar as famílias de fortalecer a fé nas comunidades você que reza conosco através da TV Aparecida da Rádio Aparecida do Portal A12, você também que estará rezando conosco através das redes sociais e do nosso aplicativo Aparecida. Neste ano a Romaria do Terço dos Homens traz como tema no Santuário da Palavra com Maria, Maria e José cuidar da vida. Vamos expressar a alegria de estarmos unidos pela fé e vivemos este momento tão bonito. O Terço é uma oração simples, mas é a oração que nos coloca nos mistérios da vida de Jesus. Os mistérios que nos levam a viver a história da nossa salvação. Vamos saudar quem está ao nosso lado, quem reza conosco através da rede aparecida, com uma grande salva de palmas, expressando a alegria presente em seu coração. Por mais um ano temos os homens do terço aqui no santo nacional. A primeira romaria do Terço dos Homens, que aconteceu no ano de 2009, contou com a presença de 632 homens. Mas o movimento cresceu em todo o Brasil. Novos grupos foram nascendo nas comunidades e igualmente aumentando a romaria aqui no santuário. Em 2020, Tivemos a presença de 85 mil homens nesta Romaria, mostrando como a oração do texto tem unido famílias para viver uma mesma experiência com Maria e interceder pelo bem das famílias e pela vivência dos valores do Evangelho. Neste ano, devido ao cenário da pandemia, nós vamos viver a nossa Romaria de forma Virtual, mas com certeza, todos os homens do terço, nos mais variados recantos do Brasil, estão com o pensamento e o coração voltados aqui e para a casa de Nossa Senhora. E também rezam, é bom estar onde a mãe está. Por isso, com muita alegria, vamos nos colocar de pé. É Maria, a mãe que reza conosco. Maria, Mãe que acolhe as nossas preces e apresenta o coração do seu filho Jesus. Por isso, ao iniciarmos o nosso Santo Texto, queremos acolher no altar do Santuário de Aparecida a imagem de Nossa Senhora. E que Maria seja na vida de todos os homens do texto e de seus familiares. Mãe intercessora, bênção, saúde e proteção. Na voz do Padre Antônio Maria, acolhemos a imagem da Senhora Aparecida. ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O um mundo sem fé na dor, se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. No teu santuário que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. Santuário da nova evangelização, escola de Santo. Com os dando alto. Ó oh, Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, um mundo sem fé na doce consome, ajuda esse mundo com um o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura. As mãos que o levam são nossas, são O homem rezando se torna menino que pode mudar do mundo destino. Unido na fé, o oh, mais do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Santuário, o um mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com um o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado. Mas tu, Mãe, não contas o nosso pecado. Convidas a todos, o terço é do povo. Só queres que o homem seja homem novo. Bonito assim, Maria, ó oh, Mãe. Ó oh. oh, Mãe Rainha do Santo Rosário. Mãe oh. admirável, Mãe oh. do Santo Santuário, o um mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo, o um terço dos homens. É tua escola, o terço ele é luz, ninguém como tu sabe mais de Jesus. O santo evangelho. Ensina de novo. Teu berço é a Bíblia que Deus deu ao povo. ó oh mãe, o oh, mãe e rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do Santuário. O um mundo sem fé na doce consonância. Ajuda esse mundo com o dos homens, e bonito na grandeza da sua fé. Uma grande salva Nas de palmas, a mãe aparecida. Repetimos: Mãe de Jesus, nossa mãe, que por ti sentimos com o texto, palmas. A nossa senhora vigílias, rezamos unidos as nossas. Família. acenando, ó oh, Mãe, ó oh, Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, Um mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com um o terço dos homens. nossa acolhida carinhosa, cheia de amor a Nossa Senhora. Uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida, a Mãe que nos acolhe em sua casa, a Mãe que reza conosco, a Mãe que caminha ao nosso lado em todos os momentos da vida. Neste ano nós queremos também valorizar a figura de São José. O Papa Francisco proclamou um ano dedicado a São José, em celebração aos 150 anos da proclamação de São José como patrono da igreja, com a carta Patrocó, Coração de Pai, o Papa Francisco apresenta São José como modelo de vida cristã para todos nós. Juntos, neste texto, também queremos pedir a intercessão de São José por todos os homens do Terço e suas famílias. Para que a seu exemplo, tornemos-nos colaboradores disponíveis e generosos no projeto de Deus para a humanidade. Vai conduzir e presidir o nosso Santo Terço, o Padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário. Também reza conosco Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora e que é o bispo referencial para o movimento do terço dos homens. Na alegria e na fé de José e Maria, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. amém. Sejam bem-vindos, queridos homens do terço, devotos de Nossa Senhora, a nossa saudação a todos vocês aí de casa que carinhosamente nos acompanham através da rede Aparecida de Comunicação. Nós sempre dizemos. Temos com carinho que o Santuário Nacional é também o Santuário da Palavra e hoje a Casa da Mãe Aparecida se transforma no Santuário dos Homens do Terço com muita fé, com muita devoção, nós queremos nos colocar diante de Deus meditando os grandes mistérios da salvação, mistérios de fé. O Terço é sempre um convite, um convite à oração. A nossa saudação muito especial a Dom Gil Antônio, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, bispo referencial do Terço dos Homens, a quem acolhemos com muito carinho. Casa da mãe, Dom Gil, é sempre a casa do encontro, a casa da alegria. Sinta-se sempre muito acolhido aqui na nossa casa, no Santuário Nacional. E nós queremos, claro, que esta 13 terceira Romaria do Terço dos Homens seja um momento de fé, um momento de oração. Certamente o nosso desejo, se não fosse a pandemia, seria o de reunir 100 mil homens aqui na esplanada do santuário. Mas ainda assim, no nosso coração está a certeza de que muitos homens do Terço nos acompanham na oração, nos acompanham na amizade. Com esta fé, com a fé de José Nós queremos fazer com que este terço Seja o nosso encontro com Deus Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Oferecemos este terço por você Homem do Terço por você que faz parte da nossa família, da família dos devotos, por você que encontra aqui em Aparecida uma mensagem de esperança, de alegria, de fé, que todos nós possamos oferecer as nossas próprias vidas, os nossos sonhos, a nossa existência. Lembrando sempre que nas mãos de Deus a nossa vida está bem cuidada, a nossa vida está segura. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço dos homens que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. concedei nos pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e as graças de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,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 através da rede aparecida de comunicação durante a nossa oração tire uma foto sua aí diante da TV ou diante de uma imagem de Nossa Senhora que você tem em seu lar poste essa foto no seu Instagram marcando com a hashtag homens devotos". durante o terço a sua foto poderá aparecer na TV Aparecida como ao longo de toda a programação desta 13ª Romaria Nacional do Terço dos Homens tire uma foto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 famílias e bênçãos para o grupo paroquial paróquia Nossa Senhora do Montenegro em Jundiaí, São Paulo estamos rezando por todas as suas intenções esses pedidos colocamos no altar de Nossa Senhora e de São José podemos nos colocar sentados vivendo o ano josefino o Papa Francisco em sua carta Patris Corde nos diz a pessoa que trabalha e colabora com o próprio Deus, torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. Pensamos a São José Operário, pai no trabalho, que encontremos vias onde possamos nos comprometer até se dizer nenhuma pessoa, nenhuma família fique sem trabalho. Contemplemos o primeiro mistério. E hoje rezaremos os mistérios da alegria No primeiro mistério da alegria Contemplamos Quando o anjo do Senhor Salvador dizendo que ela seria a mãe, a mãe de Jesus, o Messias Salvador. A carta aos Hebreus nos recorda que em tent passados de muitas maneiras e formas Deus revelou-se Deus se mostra se deixa ver mas é em Jesus que a revelação de Deus chega de fato à sua plenitude a uma plenitude inquestionável e definitiva é com Jesus que a revelação de Deus se torna de fato o grande sinal da salvação que Ele próprio em pessoa nos oferece. E ao anunciar o nascimento de Jesus através do anjo Gabriel, Deus empodera as mulheres, empodera também todo sonho humano de ser capaz de Deus, de ser capaz de acolher a ternura, a fragilidade de um Deus em forma de uma criança, mas cabe a José, o esposo da Virgem, a tarefa de acolher o menino e sua mãe, e José faz isso com muita ternura, certamente quando Nossa Senhora responde positivamente ao convite de Deus, no coração de Maria está essa certeza, a certeza de que o amor de São José vai permanecer junto dela, vai acompanhá-la. Nós queremos, de um modo muito especial, pedir a Deus que abençoe todos os pais de família, que acolham seus filhos no diálogo, na partilha, no amor, na ternura. Que todos nós, contemplando este grande mistério da encarnação de Deus,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 ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém ó oh meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida rogai por nós São José rogai por nós nos coloquemos em pé e cantemos com o Padre Antônio Maria. Nossa Senhora me dê a mão, cuidado do meu coração.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 Teu caminho, Cuida de mim. Fiquemos sentados. Mais uma vez, motivo você que está rezando conosco através da rede Aparecida de Comunicação, aí em sua casa, com sua família. Tire uma foto deste momento diante da TV, diante de uma imagem de Nossa Senhora Poste essa foto no seu Instagram, marcando com a hashtag Homens Devotos Durante a nossa oração e ao longo de toda a programação da TV Aparecida Neste final de semana de Romaria do Terço dos Homens A sua foto poderá aparecer Neste momento o irmão Viveiros vai partilhar conosco um bonito testemunho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 é preciso agir. Que bonito testemunho de fé. Terço dos homens, não basta só rezar, é preciso agir. E quantas intenções nós trazemos em nossos corações e ao é Brasil todo, ligadinho aqui na rede Aparecida de Comunicação, rezando, formamos uma grande comunidade em oração. E chegam para nós mais pedidos. O Erivelton Nunes Costa, ele está pedindo pela recuperação da saúde da Regina Oliveira, da Fátima e Lúcia. Pede também pelo grupo do Terço dos Homens da paróquia Santíssima Trindade em Japiim no Amazonas. O Reginaldo Martins de Oliveira pede pela recuperação da saúde de Luiz, filho da Leila e pelo Mateus e também pelo grupo do Terço dos Homens Mãe Aparecida da paróquia Santana do Paraíso em Minas Gerais. Ianca e Inácio Batista, agradecendo pela volta do seu relacionamento, promessa para pedido de casamento, e pede pelo grupo do terço da paróquia Nossa Senhora da Guia, no Rio de Janeiro. Alcione Cavalcante pede pela saúde e proteção de toda a sua família e do irmão do grupo do terço dos homens lá de Macapá. Que bom que a oração do terço nos leva a promover gestos de solidariedade... se transformando em caridade fraterna. É assim que aqui seguimos rezando. Colocamos todas essas intenções... diante do altar da Mãe Aparecida... e de São José. Em sua carta, Patris Corde... o Papa Francisco destaca... no meio da crise que nos afeta... as nossas vidas são tecidas e sustentadas... Por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, mas que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Por isso, neste mistério, queremos rezar a vida de tantos médicos, enfermeiros, trabalhadores de supermercados, farmácias, limpeza em geral, motoristas, policiais, e voluntários Contemplemos na fé O segundo mistério O segundo mistério da alegria Contemplamos O momento em que Maria Visita a Isabel Seria a mãe de um menino o Messias Salvador? Que fica sabendo que sua prima seria. Entre Maria e Isabel, é o encontro de Deus com a humanidade. E o canto de Nossa Senhora vai lembrar que...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 Que nós estamos rezando, e aqui os homens do texto dando uma salva de palmas, dando um tchau para quem está lá em casa também. Nós, nós estamos unidos em oração pela rede aparecida de comunicação e colocamos mais intenções. Obrigado, você que está ligando pelo 0300 210 1210, você que faz parte também da nossa família dos devotos no Santuário da Palavra palavra com Maria e José, nós cuidamos da vida, nós cuidamos da casa da mãe, e você cuida da gente, e com Nossa Senhora, nós cuidamos de você, através da sua generosa doação, muito obrigado, e participando também com essas bonitas fotos, pelo hashtag homens devotos. vamos rezar agora queridos, com o José Fernando da Conceição Santos, ele Diz assim, sou Fernando de Penedo, em Alagoas Quero pedir oração para mim, para todos do Terço dos Homens Quero pedir oração para minha professora, Raiane Larissa, que está doente E para nossos amigos do Terço dos Homens, de Santa Luzia, em Penedo, no Alagoas O José Antônio dos Santos, de Santana, Minas Gerais pela saúde do mundo inteiro, pelas famílias, pelas almas e pelos desempregados, pelos meus amigos do terço dos homens lá de Santana, Minas Gerais. O Tadeu Fiests filho, ele pede por sua família para que consiga sustentá-la. Olha que bonito, gente, física e espiritualmente. Olha o testemunho cristão, homem do terço aí na sua família. Peço também pelo grupo do Terço dos Homens, São José, lá do Paraná. E agradecemos, neste mistério, a família dos devotos. Você que diz sim para participar e nos ajuda a evangelizar. Obrigado pela sua fidelidade. É o que nos mantém e possibilita rezarmos. E quantas graças receberemos com este Terço nesta tarde Homem de fé, homem devoto Seja missionário Conosco, obrigado Nossa prece sempre pela Família dos devotos E continuamos Acolhendo bonitos pensamentos Do Papa Francisco Em sua carta Coração de Pai Onde ele promulga o ano Josefino, nos diz O Papa Francisco Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança. Quantos pais, mães, avós, avós mostram às nossas crianças como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a vida de oração. Todos podem encontrar em São José um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão escondidos ou estão em segundo plano têm um protagonismo paralelo na história da salvação. Por isso neste mistério nós queremos com muito carinho e gratidão rezar pelas nossas famílias que é a nossa base, o nosso sustento. O primeiro lugar Onde fomos chamados a testemunhar a fé A nossa família, o lugar que nos ensinou a viver a grandeza Do mandamento do amor E cantemos, meditando o terceiro mistério No terceiro mistério da alegria Jesus, seu Filho querido, o Messias Salvador. Quando a Virgem Maria dá luz a Jesus, seu Filho querido, o Messias Salvador. carta aos gálatas ao referir-se à encarnação de Jesus, São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, essa é a beleza do cristianismo, a beleza da fé cristã, a certeza de que Deus assumiu a nossa natureza, a nossa condição humana, a teologia moderna ensina que Deus criou o mundo, porque ele próprio é capaz de encarnar-se, ele próprio é capaz de assumir a nossa natureza humana. Por isso que a criação se torna a gramática, a linguagem da encarnação. Mas já no início do cristianismo, muitos hereges rejeitavam a ideia de um Deus coagulado no útero, parido entre dores, lavado e enfaixado. A esses hereges, o grande escritor, o escritor eclesiástico, dizia que Deus amou o ser humano, e com o ser humano amou o seu jeito de vir ao mundo, que a humanidade de Jesus favoreça cada vez mais a plenitude da vida para toda a família humana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja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 como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos os do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, em pé cantemos. Amém admirável, ó mãe peregrina A tua visita aquece e ilumina Pois traz contigo Teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Rezando e vivendo Bem santuário ó fica conosco haja o que houver faremos contigo o que Cristo disser bonito mãe Que se ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus. Que é vida, caminho, verdade e amor. Bonito. Sempre cantar para Maria, reveste nosso coração de alegria. Sentados, Motivo você... A fazer uma foto, você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, essa 13a Romaria Nacional do Terço dos Homens. Faz uma foto aí diante da TV, você está rezando conosco, ou reúne a sua família próxima à imagem de Nossa Senhora, ou se você tiver no seu celular, uma foto do grupo do Terço no qual você participa. Poste essa foto no seu Instagram, marcando com a hashtag homensdevotos.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 era não ver a sua mamãe sofrendo por sua causa, fez tudo para superar, mas não conseguiu. Certo dia, angustiado, partilhou com um amigo, este ouviu e disse-lhe, amigo, venha participar conosco do Terço dos Homens, toda, toda terça-feira às 19 horas, nosso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 conversão, obrigado senhora aparecida pelos seus conselhos maternos agradecemos este ano josefino, ah se todos os pais em José se espelharem e assim mais homens enviam as suas intenções e você participa conosco pelo 0300 210 10, 1210 telefone aqui do santuário rezamos com o Mário de Lima ele está pedindo pela saúde, pelos seus familiares e também por todos que perderam entes queridos devido à pandemia e ainda pede por todos do grupo do Terço dos Homens Coroas lá na Bahia, também o Luiz Fernando Vilela, que Nossa Senhora de Aparecida ajude que mais homens participem cada vez mais do Terço, peço bênçãos para o nosso grupo. Lá da paróquia São José Operário Na Paraíba E o Fábio Barbosa de Miranda Rezando com toda a diocese de Guarulhos Que celebra 40 anos de existência Para que pela oração do terço Mais homens se despertem também Para assumir a missão na igreja Continuemos rezando E o nosso querido Papa Francisco continua falando ao nosso coração da importância de São José na vivência de nossa fé, olhar para São José principalmente quando enfrentamos momentos difíceis na caminhada da vida, nos diz o Papa Francisco, a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José, assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir inclusive através dos nossos medos das nossas fragilidades da nossa fraqueza e ensina-nos que no meio das tempestades da vida não devemos ter medo de deixar Deus ser o timão da nossa barca por vezes queremos controlar falar tudo, mas a fé nos leva a acreditar, é o olhar de Deus que vê sempre mais longe. Para este mistério nós queremos colocar todas as pessoas que estão em depressão, em síndrome de pânico ou sofrendo com a ansiedade nesses tempos de pandemia. Cantemos, meditando o quarto mistério. O quarto mistério da lei. Os evangelhos da infância nos ensinam que José, o esposo da Virgem, assume o seu protagonismo de pai. É ele que acompanha o menino e sua mãe ao templo para a apresentação do Senhor. Apresentar Jesus a Deus simboliza o desejo de cada um de nós de nos apresentar sempre ao Senhor, Senhor, Deus da vida. E a oração do terço deve sempre nos lembrar deste grande mistério, deste compromisso diário. Nós também vivemos na presença de Deus e devemos nos apresentar a Ele com essa certeza, com a certeza de que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos, a Ele nos apresentamos todos os dias.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 As almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Em pé, cantemos No mar de Maria Eu mergulhei com os eu mergulhei, me banhei de luz, no mar de Maria eu mergulhei.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 de Nossa Senhora Aparecida no centro da cidade, com o objetivo de divulgar e propagar a devoção mariana, terço dos homens, não basta rezar, é preciso agir. E aqui estamos nós rezando com a fé de Nossa Senhora, com a fé de São José, e o pedido que nos chega... Aí, você que está em casa, que está no Paraná, em Cascavel, no Paraná, com os homens do terço aqui também de Cascavel, no Paraná, nós rezamos com o Cristiano Vila Nova, que pede bênçãos para toda a família, para a noiva Érica, para que juntos possam construir uma vida juntos. Pede também por todos os grupos do terço dos homens aí da cidade de Cascavel no Paraná e a aqueles que estão aqui e nós nos unimos como santuário nacional, como igreja no Brasil, pedindo também a intercessão e a bênção de Nossa Senhora pelo querido arcebispo de Cascavel no Paraná, Dom Mauro Aparecido dos Santos, que está entubado na UTI, vítima também da Covid-19. Rezemos por ele nessa grande corrente de fé, que é o terço, o Eli Carlos Martins de Andrade, lá da paróquia Imaculada Conceição de Campina Grande, na Paraíba, o Rogério Brescovici de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, da paróquia São Francisco de Assis, e o Lauro Lino dos Santos, lá de Santa Rita de Cássia, em Ritápolis, Minas Gerais. Em sua carta, coração de pai, o... Papa Francisco, continua falando com carinho ao nosso coração. Ele nos diz, se em determinadas situações da vida, parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que Ele nos tenha abandonado, mas sim que Ele confia em nós e sabe da capacidade que temos de encontrar soluções. Por isso, neste mistério, vamos rezar por todas as pessoas que são instrumentos na nas mãos de Deus, realizando o bem em favor dos seus semelhantes. Rezamos aí por todos os homens do terço e pela bonita fé que testemunham para suas famílias e para suas comunidades. Por isso, nesta fé, meditemos o quinto mistério. Que se perde no templo, contrariando seus pais, mostrando ser ele o Messias Salvador. Que se perde no templo, contrariando seus pais, mostrando ser ele. A vida humana não poucas vezes é marcada por perdas e desencontros Certamente muitos de nós, sobretudo neste último ano, muitos de nós perdemos parentes, amigos Alguns de nós talvez tenham perdido a esperança, a fé em Deus Mas esta passagem do Evangelho que celebra o quinto mistério nos faz pensar que Jesus nunca perdeu a certeza da sua missão, a confiança em Deus. E isso deve também nos acompanhar. Nós de Deus recebemos uma missão e a missão dos homens do terço. A semelhança do próprio Jesus é anunciar a boa notícia, anunciar e construir um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos.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 ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Jesus perdoai os e do fogo do inferno, levai as almas todas, todas para o céu, e socorrei principalmente, principalmente aquelas mais precisarem da Vossa misericórdia, Senhor Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, em pé com a alegria cantemos desata os nós da minha vida entrego agora curar meu coração desata os nós da minha vida entrego agora minhas feridas minha mãe Maria pede a Jesus para curar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 São muitos os motivos que nos fazem rezar o Terço, são muitos os motivos para manifestarmos a nossa gratidão, somos agradecidos a Deus pela vida, por tantas coisas boas, somos agradecidos sobretudo pela alegria de viver como homem do Terço, a esperança, a fé, o entusiasmo e viver essa devoção, a devoção... A Nossa Senhora, a devoção ao Santo Rosário, que nós possamos com Maria e com José cuidar da vida, cuidar da nossa família, cuidar do outro. É esse o convite de Jesus e do seu Evangelho, cuidar sempre do outro, amar o próximo, próximo que é irmão, próximo que é parceiro, próximo que merece o nosso carinho. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos, secretados, filhos de Eva, e a vós, suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e, após a pois advogada nossa, esses vossos, vossos olhos misericordiosos, misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, os trai-nos, Jesus, Bendito, e Bendito é o fruto do, o fruto do vosso bem, do ventre, ó, ó poderosa, ó, ó, ó, ó doce sempre, vive, Virgem Maria. Maria, rogai por, por nós, Santa Mãe, mãe de Deus, Deus, para que sejamos dignos, dignos das promessas de Cristo. De Cristo. Amém. Amém. E segurando o seu texto lá no alto, um momento bonito, especial, em que, mais uma vez, nós vamos consagrar nossa vida a Nossa Senhora, a mãe que reza conosco. A mãe que nos ensina a levar Jesus para a vida de outros homens, para outras famílias. Vamos então com a canção, com a oração e a fé, nos colocar no colo de Nossa Senhora. Com o terço na mão, com a fé no coração, semear o amor de Deus em todos os lugares. Por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas. Deus Pai, rogai por nós, São José, amado por Jesus e Maria, rogai por nós, São José, justo, fiel e prudente, rogai por nós, São José, esposo de Maria e pai terreno de Jesus, rogai por nós, São José, cuidador, educador e criador de de Jesus, rogai por nós, São José, avós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso ferro. São José, forte na fé e na obediência à palavra, rogai por nós São José, amado pelos santos, pelos papas e pelo povo de Deus rogai por nós São José, ministro da salvação rogai por nós São José, amigo do silêncio e do trabalho rogai por nós São José, que fala pelas boas obras rogai por nós São José Pai no acolhimento, na ternura e na coragem Rogai por nós São José, padroeiro dos operários, dos migrantes, dos pais de família, dos necessitados Rogai por nós São José São José Pai castíssimo, fidelíssimo bondosíssimo rogai por nós São José glorioso e poderoso intercessor rogai por nós São José espelho da ternura de Deus Pai rogai por nós São José nosso Pai nosso exemplo nosso Mestre, rogai por nós, São José, tão perto de Deus e tão próximo de nós, rogai por nós, São José, patrono da Igreja Católica, rogai por nós, São José. São muitos os motivos pelos quais nós queremos agradecer a Deus e de um modo muito especial nós agradecemos a você, homem do terço, a você que escolheu, que elegeu o Santuário Nacional de Aparecida como ponto referencial de Romaria, de oração, de encontro com Deus. A nossa gratidão muito especial a você, homem do terço, que também faz parte da nossa família, da família dos devotos. Obrigado a você, que a semelhança de Nossa Senhora também diz sim a Deus, através da colaboração nas nossas obras de educação e de assistência social. Ao longo de todo o ano, mensalmente, a família dos devotos atende diretamente mais de duas mil pessoas, que recebem a nossa ajuda através das obras de educação e de assistência social. Obrigado a você que faz parte da nossa família, que nos ajuda a edificar, a construir este grande santuário. E aos homens do Terço que ainda não fazem parte da nossa família, da família dos devotos, fica sempre o nosso carinhoso convite, faça parte da nossa família, aceite o convite de Deus de transformar o santuário de Aparecida num pedacinho do céu. Nós queremos, através do projeto Jornada Bíblica, reproduzir nas fachadas da igreja as principais cenas da Sagrada Escritura, porque o nosso desejo é sempre transformar o santuário de Aparecida no santuário da Palavra, no santuário do Terço, no santuário do Encontro com Deus. Ligue para a gente, 0300 210 1210, faça parte da nossa família. Receba todos os meses na sua casa, no conforto da sua casa, a revista de Aparecida. E todos os meses na revista de Aparecida há uma sessão muito especial chamada Terço dos Homens, Formação, Catequese, Encontro de Nossa Senhora com você, homem do Terço. Muito obrigado pela sua participação, sobretudo a você aí de casa, que venceu a tentação de ficar em casa, de rezar conosco na segurança do seu lar, da sua casa. E claro, a nossa gratidão muito especial a Dom Gil Antônio, nosso bispo referencial. Dom Gil sempre muito presente na vida dos homens do Terço, na vida do Santuário de Aparecida. Peço a Dom Gil que nos dê bênção de Deus e que esta bênção seja extensiva a todas as pessoas que fazem parte da família, um terço dos homens, da família dos devotos, que nunca nos faltem a fé, a esperança, a caridade, o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer parte da família de Deus. Então, queridos irmãos, homens do Terço, queridas irmãs, esposas, filhas, afinal de contas, queridos irmãos e irmãs do Brasil inteiro, vamos agora invocar e receber a bênção de Deus para encerrarmos esse momento santo da oração do Terço Aqui no Santuário Nacional de Aparecida Neste 13 terceiro Ou nesta décima terceira Romaria Nacional do Terço dos Homens Nós vamos pedir a intercessão de São José Animados pela palavra, pela decisão Do Papa Francisco Que nos mandou esta carta Apostólica tão bonita Patris Corde, Onde ele nos fala, fala Lindamente Sobre São José Que São José Ao lado de Maria Invoque de fato A benção Para cada um de nós E amanhã após a missa Das oito horas da manhã Será celebrada aqui No santuário Pelo Brisco de Aparecida Arcebispo de Aparecida, do Orlando, voltem para casa, abençoadíssimos, levando a palavra, levando o amor de Deus, levando o compromisso em favor da vida, como nos diz o lema deste ano. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Vamos repetir essa resposta com todo o coração. Olha que maravilha de resposta. O que, que você está dizendo, homem do terço, aqui no santuário e aí em casa? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São José, de Maria Santíssima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. viva Nossa Senhora, viva, viva São José, viva. viva, e viva Jesus Cristo, viva. viva, e viva o Terço dos Homens, viva, continuamos firmes na fé, que no próximo ano, pela intercessão de Maria, pela nossa esperança no Cristo, tenhamos a presença de todos os homens do Terço do Brasil, participando da 14ª Romaria do Terço dos Homens. Mais uma vez bonito, uma grande salva de palmas à Nossa Senhora, a mãe que rezou, que sempre reza conosco. Viva Mãe Aparecida!